Hoje estamos aqui, pessoal, para falar daquela coisa que não é herpes, mas volta. Para os novinhos que não sabem, hoje nós vamos falar em relação ao Orcute. Boa, cara! Boa! Olá, viadinhos! Tudo bem com vocês? Olá, viadinhos! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? bem. O Orkut foi uma plataforma muito utilizada, principalmente por ser basicamente a única que existia. Nos dava uns recursos parecidos com os do Facebook que hoje temos aí tantos recursos. É, era o pai do Facebook na época, né? É o pai de todos. É o pai de todos. E lá podia fazer muita coisa, pessoal. A gente podia mandar recado, mandar depoimento, ter comunidades, gente as comunidades. Era a melhor parte. Pra mim não servia muita coisa, mas tinha tantas, tantas, tantas, tantas, tantas, tantas um Mas literalmente tudo que você sonhava, ou por exemplo assim. Eu odeio a seg as segundas-feiras, tinha lá aquela comunidade. E Big Brother sim, a Nunca, e que eu seguia de comunidade do Harry Potter. Tudo que você sonhar, existia comunidade, porque literalmente tudo podia virar uma comunidade. Tudo, tudo. E o mais legal de tudo era que tinha o Orkut reuniu cerca de 300 milhões de brasileiros. Que não existem 300 milhões de brasileiros. Mas existiam fakes, né? Fakes, fakes Né? Muitas dessas comunidades tinham milhões de brasileiros. Então, um simples negócio assim que você dizia, nossa, eu odeio isso aqui. Você ia lá fazer uma comunidade e quando você menos esperava essa comunidade, começava a aparecer gente que compactuava com a sua ideia. Era tipo uma seita. Isso, virava uma seita, você era daquele grupo. Eu nem conhecia a série, eu entrava assim, porque era tudo moda, entendeu? Era era. tudo. Dizendo, tava gostando na época, que eu queria estar. A gente queria ser emo, gente, eu tinha eu. umas fotos com colar de bolinha Todo eu vou botar só essa ó. foto aqui, que essa foi da minha fase mais colorida, eu, tá? É né? vergonha alheia, pessoal. Vergonha alheia. Era aquela franzinha assim que nem a minha, só que melhor? Era. Mas um detalhe bem bacana em relação ao Orkut é que de fato você podia ter só mil amigos. Isso. Não podia ter mais do que mil e quem amigos. quem tinha mil amigos era muito popular. É a topzera, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Sabe quantos amigos foi o meu máximo? 65. <risos> que pobreza! A mim fazer foi o óbvio. Aí ah, eu não, eu era pra tirar causadeira. badeira anos nas polêmicas, eu aprendi a tirar print, literalmente, porque uma ah, pessoa ah, me escorraçou, é, mas... dizendo, ah, ele tá tirando foto da tela do computador, ele não sabe tirar print. Não, eu não sabia. Foi um bullying necessário? Foi, mas <risos> o, o bullying daquela época, que ele fazia? Ele te ensinava alguma coisa. O bullying de hoje? Não, ele te destrói a alma. <risos> é, ele, é, pessoal, ele destrói tua física não façam um boni, fica que a é propaganda da Prox por... e falando em emo, temos o negócio que foi assim o recurso mais premium do Orkut de qualquer forma você iria ficar com cara de emo no Bungee porque ele foi um negócio feito pra deixar ai, a pessoa ai dava né? pra dar um uninho bem. bem feliz e aí você mandava, você interagia com seus amigos Fazendo tipo assim, eu vou mandar um abraço para um amigo Daí o teu bonequinho ia lá na pessoa e dava um abraço nela, se ela aceitava, entendeu? E daí saíam eles felizes, um coraçãozinho Não, assim. tinha um clipe do, do Michel Teló, aquele O jeito é, dá uma você, o jeito é Que era só desses bichinhos Eu sei porque eu compartilhei ah. Eu compartilhei, eu tive uma época sertaneja né? Eu Sim, só lembro é. da... Enfim, eu tive uma época e agora, com a comunicação da volta dessa, desse fenômeno, a gente não sabe se vai ser exatamente da mesma forma, porque tudo que o cara disse lá pra nós é aguardem novidades. É foto se, sendo enigma. se o Orkut voltar, eu fico na expectativa da volta do nosso amado MSL. Ai... Eu gostava do MSL. Era tão bom essa época, eu né? Queria... A gente podia me mandar o um carinho mirar na tela do computador das pessoas. Sim, Fantástico. Era massa. Pessoal, o WhatsApp deve muita coisa para o MSN, vamos combinar? Mas não é nem um terço, tá? Porque no MSN, sabe o que dava para fazer? Dava para você ouvir uma música e todo mundo via que você tava escutando a Mas era bufo. Então tu pegava, tu botava um rock, tu botava uma música conceitual e todo mundo ficava tipo, nossa, É, pessoal, o que nós podemos esperar em relação ao Orkut, de fato, não sabemos. Mas o que sabemos é que nós, as zumbiadinhas, gostaríamos que fossem parecidos e assim que der a gente também. É, mas teve uma, uma fulana, ela botou assim na internet, ai ah, é porque é muito legal se eu voltar. Mas, uh, hoje em dia a gente já está todos mortos por dentro. E daí foi uma outra ciclana e comentou, dizendo assim, amiga, você acabou de criar a comunidade mortos por dentro. E assim temos mais uma comunidade para compartilhar aí com as pessoas, né? Ai, amiga, tu não quer fazer? Não faz. Mas não critica quem vai fazer. Para de ser chata, porra. Tá parecendo a Marcia se sentir o Ai, não, mas vamos combinar. desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Entendeu? <risos> Ah, porque não sei o que, meu amor, rede social, por cima de tudo, eu achei meio para se divertir, assim, tu extravasar, tu ser social. Tu ser uma pessoa que você não é, você criar um bodybuilding. -body. Entendeu? O orkut é pra isso, vai seu orkuteira. Voa, cara, voa! Se vocês querem que a gente comente mais sobre essa época de Orkut MSN... Hey podemos fazer <risos> <Essa risos> dar é você... dá uma opiniãozinha em relação a isso. Vocês que é bom da gente contar, porque a gente tava lá no meio dessa guerra. A gente tava lá. A gente foi, a gente tava... A gente tava lá ouvindo... Alguém... Oh, ah. Oh, ah. tã Mas temos desde a época lá do Jinky Wing Gypsy. Eu tô toda caracterizada, inclusive, né? Eu tô toda de tá meio, hoje. Tá meio Tinkwing. Hum. É, meio Pô, meio Lala. Meio Pô, meio Lala. Meio Pô, meio Lala. Pô Lala. Pô Lala. Beijo Lala. Beijo, Lala. Beijo, Lala. Lala então é isso, pessoal. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, paciência. Se você não gostou, vai gostar. Assista de novo, que eu assisti direito. Tá? Boa, cara! Boa! Beijo! Beijo! Até a próximo vídeo Bateu o carro porque tem carro, caramba! Manda arrumar!